Qual será que é a melhor igreja? Será que é a católica, a protestante, a pentecostal? Será que são os testemunhos de Jeová? A congregação cristã? A melhor igreja é aquela que é a mais antiga ou será que é a mais frequentada, a que tem mais membros? Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar qual é o significado da palavra igreja e o que Jesus falou a respeito desse assunto. A palavra igreja vem do grego eclesia, que significa chamados para fora. E como a gente vai ver na sequência, Jesus costuma chamar as pessoas para fora das sinagogas, para fora dos salões de reuniões e não para dentro deles. Isso nos leva a entender que o lugar da igreja não é dentro de um prédio, mas muito pelo contrário, ela está localizada do lado de fora dos sistemas religiosos. E se para vocês a discussão está ficando muito polêmica, basta a gente prestar atenção naquilo que Jesus nos ensinou. Então vem comigo para ver aquela passagem em que Jesus conversa com a mulher do poço em João, capítulo 4, verso 19. A mulher então disse para Jesus, Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E ela questiona isso para Jesus, porque enquanto ela era de Samaria, Jesus era da Judéia. Então vamos ver o que Jesus respondeu. Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E Jesus estava se referindo a ele mesmo como salvador. Então ele disse assim, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem, em Espírito e em verdade. E aqui como você pode ver, essa polêmica de qual é a melhor igreja já existia na época de Jesus. A mulher samaritana estava preocupada em encontrar o melhor lugar de adoração e a dúvida dela era se esse lugar era no monte em Samaria ou no templo em Jerusalém. E a resposta de Jesus para ela é que não era nem no monte e nem no templo, mas sim em espírito e em verdade. Se essa conversa estivesse acontecendo nos dias de hoje, Jesus diria que não é nem com os protestantes e nem com os católicos. Ou ainda nem com os pentecostais e nem com os tradicionais. Mas aí pensa comigo, meu irmão, se essa mulher estava perguntando isso para Jesus no primeiro século, e até os dias de hoje as pessoas continuam fazendo a mesma pergunta, isso mostra para a gente que precisamos entender alguma coisa a respeito disso de uma vez por todas. Reflita comigo a respeito dessa questão, o que levou essa mulher a fazer essa pergunta para Jesus? Claramente nesse texto a gente percebe que essa mulher estava sendo motivada por uma disputa partidária. As pessoas queriam ter a propriedade do principal local de adoração. Assim como nos dias de hoje, algumas pessoas dizem que é melhor o partido de direita e outras pessoas dizem que é melhor o partido de esquerda. E esses questionamentos surgem porque as pessoas gostam de ficar competindo entre si. As pessoas ficam procurando participar de algum movimento grande para se sentirem aceitas para se sentirem parte da história. Aquela identidade que o Pai nos deu por intermédio de uma vida nova com Jesus acaba não sendo suficiente para essas pessoas e elas precisam alcançar algum tipo de identidade exterior por meio de uma identificação com algum tipo de instituição religiosa, com algum tipo de denominação. Naquela época de Jesus, o partido religioso que mais bombava era dos fariseus, porque aparentemente eles conseguiam vencer os outros partidos religiosos por intermédio do discurso muito bem elaborado deles. Isso é um alerta pra gente porque se você hoje está procurando um grupo para se identificar que aparentemente é mais poderoso que os outros, muito provavelmente você vai acabar participando de algum tipo de farisaísmo da atualidade. Eu sei que sempre aparecem pessoas que começam a me questionar dizendo que é necessário que haja algum lugar de reunião. Porque tudo aquilo que as pessoas aprenderam, do ponto de vista espiritual, se deu por intermédio de algum tipo de sinagoga, seja ela mais tradicional, seja ela mais renovada. E assim como no primeiro século, as pessoas costumam fazer essa pergunta umas para as outras. Qual igreja você vai? Qual que é a melhor igreja? Porque elas querem uma identificação com alguma coisa que elas sentem na alma delas que de repente pode estar próximo com aquilo que ela acredita. Ela quer estar perto de pessoas que vão reforçar as suas próprias ideias. As pessoas estão procurando um lugar de conforto, um lugar para serem defendidas coletivamente e não estão dispostas a morrer por Jesus assim como ele morreu por nós. E você pode correr atrás de qualquer relato histórico na Bíblia ou fora da Bíblia e você vai perceber que Jesus não chamava as pessoas para frequentar as sinagogas. Muito pelo contrário, normalmente Jesus acabava sendo expulso das sinagogas e os discípulos dele também. E aí eu vou um pouco mais longe, não sei se você sabia, mas Jesus não chamava as pessoas para dentro dos salões, Jesus chamava as pessoas para fora desses currais desses apriscos. E antes que você fique pensando que isso seria uma atitude de grande rebeldia, então vem comigo para ver o que Jesus disse em João no capítulo 10. Ele disse assim, Em verdade, em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas, no aprisco das ovelhas, pela porta, mas sobe por outro lugar. Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas.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 Pelo contrário, fugirão dele porque não conhecem a voz de estranhos. Eu sei que você pode pensar que Jesus disse isso dentro de um contexto de que o aprisco representa o um mundo e não propriamente um salão de reunião. Mas se passou isso pela sua cabeça, é porque você não prestou atenção corretamente no contexto desse capítulo de João 10. No capítulo 9 a gente vê Jesus curando um cego de nascença. E quando esse cego dá testemunho a respeito do milagre que ele recebeu de Deus por intermédio de Jesus, a liderança religiosa acha isso um absurdo e expulsam esse homem da sinagoga. E aí pensa comigo, por que esses pastores, esses anciãos tomaram essa decisão? Simplesmente porque o lugar de reunião deles não era um lugar para testemunhar a respeito de Jesus. Se aquele cara que era cego de nascença decidiu seguir Jesus, então não daria para ele continuar frequentando o mesmo salão de reunião. Por isso a gente pode entender que quando Jesus fala que veio chamar suas ovelhas para fora dos apriscos, isso significa que o lugar delas é nas pastagens. Elas vão se alimentar de Deus do lado de fora dessas sinagogas. E se essa ovelha insistir em ficar lá dentro, Deus vai até arranjar um jeito de tirar ela para fora. Porque o pastor das ovelhas leva suas ovelhas para as pastagens. Ele apacenta suas ovelhas por aí fora e não enclausuradas dentro de um movimento fechado. Ou seja, quem está procurando uma igreja para frequentar ainda não entendeu o que precisa se tornar a igreja. E para a gente entender essas coisas é necessário que haja uma mudança de mentalidade, porque a gente não vai para a igreja, a gente não chama as pessoas para a igreja, a gente simplesmente se torna um chamado para fora, que é o significado literal da palavra igreja. Chamados para fora, chamados para fora das sinagogas, chamados para fora do mundo. E eu não sei se você sabe, mas o padrão da sinagoga não foi algo que Deus estabeleceu dentro dos mandamentos dele. Os próprios historiadores costumam dizer que as sinagogas surgiram na época em que Israel estava em exílio na Babilônia. Isso mostra pra gente que esse costume de se reunir em salões para ouvir uma palavra é próprio da cultura babilônica. E pra quem não sabe, Babilônia nas profecias é sinônimo de mundo. E aí, reflete comigo a respeito dos elementos que existem dentro de uma sinagoga para caracterizá-las como do mundo. Essas sinagogas possuem uma chefia, uma pessoa que manda mais do que as outras? Nem precisa me responder. Para justificar que esse dinheiro tem que ser dado, eles falam que você precisa ajudar os necessitados ou que as paredes precisam de manutenção? Essas lideranças costumam se referir à igreja como um local de reunião ou como pessoas chamadas para fora. Já reparou que essas denominações costumam se comportar como se fossem empresas? Elas criam estatutos internos com um monte de regras sobre como as pessoas devem se comportar, como elas devem se vestir, o que elas devem falar, que horas que elas precisam ir para reunião e que horas que elas não podem ir. Essas lideranças religiosas costumam separar alguns lugares principais, como se fosse a cadeira de Moisés para exaltar homens ao invés de exaltar Deus. Você já reparou que essas lideranças costumam se vestir para chamar a atenção das pessoas? Elas se vestem como se fossem empresários. Isso tudo é para mostrar para você que aquilo que eles chamam de igreja, na verdade é uma empresa, na verdade é o mundo e é sobre esse lugar que Jesus está nos chamando para fora. E se para você ficou muito difícil estabelecer essas conexões, então depois dá uma lida em Mateus no capítulo 23. E para concluir esse papo de hoje, vamos dar uma olhada em Lucas 17, no verso 20, em que, indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, O reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou lá está ele. Percebeu a ligação? Nem dirão aqui em Samaria, nem lá em Jerusalém. Isso por quê? Porque o reino de Deus está entre vocês. E por meio dessa palavra a gente percebe que a igreja precisa estar sempre em movimento, obedecendo ao que Jesus disse para que ela vá até as nações, para que indo ela faça discípulos por todas as nações. Isso pode até significar de sinagoga em sinagoga como fazia Jesus. Mas também pode ser de rua em rua, de nação em nação, de casa em casa. E se você tem o um interesse em saber mais a respeito do que é igreja nas casas? Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que a gente fez para você. E a gente se vê nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!